solta as mulas pela cidade e faz ela entregar o bugiganga aí, e faz de graça né, é mais barato.